Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Júlio César, sou um dos sócios fundadores dessa empresa que você vai conhecer agora. Nossa empresa é a Zoom Business, um clube de afiliados que desejam um desenvolvimento pessoal e financeiro. Exatamente isso, porque o nosso produto vai te proporcionar um desenvolvimento pessoal e a nossa oportunidade, claro, o um melhor desenvolvimento financeiro. E você vai entender nos próximos minutos. Somos uma empresa 100% online. Por quê? Porque o nosso produto é 100% digital, o que possibilita o seu desenvolvimento de onde você estiver. Basta ter um celular na mão, você consegue já aproveitar o produto e realizar o trabalho. Mas sim, também temos uma sede fixa. A nossa sede fica em Brasília no shopping JK e você está convidado a passar lá para poder conhecer e conhecer parte ali da nossa equipe também que trabalha no dia a dia. Temos uma plataforma de estudo e negócio, você vai entender melhor e qual que é o objetivo. Envolver pessoas de alta performance e distribuir lucros. Nossa missão é distribuição de conhecimento, liberdade financeira e liberdade geográfica. E os nossos valores sempre muita transparência, solidariedade, porque o nosso sistema é muito solidário para realmente todo mundo se ajudar, todo mundo ganhar, todo mundo evoluir, segurança e sustentabilidade. Tudo que você vai ver tem teto, tem limite, é, tem número de pessoas ideais, tem equipe formadas, tem sustentabilidade em tudo que você vai ver na parte de negócio, que é a segunda parte dessa apresentação. Nosso modelo de negócio é baseado nessas grandes empresas, hoje a Amazon é a maior empresa do mundo, ela cresceu 100% iniciando só com produtos digitais. Se você entrar na Hotmart, na Monetize, na Eduz, tudo que você vai ver lá são produtos digitais, são infoprodutos e o nosso negócio é baseado exatamente em cima como essas grandes. Ou seja, quais são os nossos produtos? Nossos afiliados, assim que você paga pela plataforma, você recebe diversos livros digitais e mais de 200 cursos em aulas com certificado dos mais variados temas de conteúdos para aperfeiçoamento do seu conhecimento. É isso mesmo, você paga uma única taxa uma única vez e você vai ter mais de 200 cursos digitais de diversos assuntos e muitos livros digitais também para você poder ler em qualquer lugar. Então, vai fazendo as contas. Eu não sei se você sabe, mas dentro dessas grandes empresas que eu te apresentei, não existe nenhum tipo de curso que custe um real. Então, contabiliza se o nosso curso custasse apenas um real em cima de cada livro, de cada curso, quanto que a nossa plataforma já não valeria. Aqui estão alguns temas dos nossos cursos em videoaulas, né? na área de medicina e saúde, estética e beleza, autoajuda, artes, conhecimento, administração e negócios, informática e internet, ciências exatas e humanas, culinárias e idiomas, são muitos e muitos assuntos. A gente chega a ter mais de 240 video-aulas para você poder ganhar conhecimento, crescer pessoalmente, se desenvolvendo. Nossa plataforma específica para te evoluir, para ganhar conhecimento, para você ter bastante assunto, para você saber conversar de tudo um pouco, para entender, para se envolver naquilo que te interessa. E quem sabe até poder aprender algo e passar a ganhar dinheiro com esse desenvolvimento. Alguns segmentos também dos nossos livros, saúde, educação, comunicação, negócios, redes sociais, psicologia, alimentação, conhecimentos gerais e muitos, muitos, muitos outros assuntos. São diversos livros que estão sendo lançados dentro da nossa plataforma para você poder baixar e ler onde você quiser. Então, como eu te falei, faz as contas, mais de 200 cursos. Não existe nenhum curso por um real, mas vamos supor que você achasse aí 200 cursos por um real, ou seja, mais de 200 cursos, quantos que você não pagaria? Aqui com a gente, você paga apenas R$ 59,90. Este pagamento é único para o afiliado da Zumbis, ele não desembolsa mais. O acesso é vitalício e você vai poder compartilhar a sua plataforma com quem você quiser, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, tem diversos assuntos para todo dia você estudar um pouquinho, crescer um pouquinho, ganhar mais conhecimento, eu tenho certeza que lá vai ter muito e muito assunto para você poder querer fazer parte desse negócio. Então de de fato você não vai encontrar algo que com esse valor você tenha tanto tanto tanto conteúdo porque se você só gostar de 10 conteúdos desses mais de 240 cursos eu tenho certeza que esses 10 conteúdos nas outras plataformas que também trabalham com infoprodutos com produtos digitais você vai pagar muito mais do que 200 300 400 reais em apenas 10 20 conteúdos imagine mais de 200 então só pelo nosso produto já vale muito a pena você fazer parte e daqui para frente eu já começo a falar da oportunidade que vem agregado a isso o que você paga para ter a plataforma com os acessos para os conteúdos a oportunidade vem de graça mas é para quem quer ninguém é obrigado a fazer ou querer trabalhar com isso. Mas é lógico que tem muita vantagem, porque a gente distribui lucro de forma inteligente para todos os afiliados que passam a agregar a plataforma. Tá, Júlio, como é que eu faço parte desse negócio? Simples, compartilhando, compartilhando em redes sociais. Literalmente, o nosso negócio é 100% online. Literalmente, você pode trabalhar utilizando apenas o um celular. Então, apenas compartilhando com seus amigos, com seus familiares, trabalhando mesmo, fazendo contatos novos todos os dias, você vai apresentar a nossa plataforma, vai apresentar o catálogo de cursos que nós temos e a pessoa fazendo parte disso, você pode passa a ganhar de forma alavancada eu vou te mostrar melhor nos próximos minutos nosso plano de negócio se baseia resumindo a isso são um total de quatro fases e você vai entender o que representa cada fase você vai ter direito a sete divisões de lucro de cada pessoa que entra dentro desse negócio e que faz parte da sua equipe e lembrando o único valor é de apenas 59,90 e este valor não é um investimento para o seu negócio o seu negócio é de graça, é só para quem quer, porque 59,90 você paga para ter acesso aos conteúdos uma única vez. Eu gosto muito de usar essa analogia dessa torre de champanhe, porque o nosso negócio é dividido exatamente em quatro fases, como eu falei, onde na primeira fase você é um simples afiliado, na segunda fase você já começa a ter uma equipe, do mesmo jeito que as outras plataformas você pode ser um afiliado para ganhar dinheiro com infoprodutos, aqui você também pode ser, só que você é um afiliado que poderá ter alguns afiliados, então você passa a ser um supervisor na terceira fase, um gerente, na quarta fase um diretor. E entenda que, assim como essa analogia das taças, tudo somente entra na primeira fase. A primeira fase infla, enche e escorre para a segunda fase. A segunda fase enche e escorre para a terceira, que escorre para a quarta. Você vai entender melhor agora conhecendo o nosso plano de negócio em números, e os números aumentem. como eu te falei, tudo é sustentável, tudo tem teto, tudo tem limite, então acompanha comigo agora, preste muita atenção. Então vamos lá, essa é a primeira fase, você é um afiliado Zoom Business e você passa a ter sete participações de lucro. A gente trabalha com uma equipe forçada, a gente fala de uma matriz fechada, é uma equipe onde na primeira participação de lucro você vai poder agregar duas pessoas, você ou qualquer pessoa que já faz parte disso. E o que, que são essas pessoas? São vendas. Que vendas, Júlio? Venda da plataforma. Todo mundo que está aderindo, que está comprando a plataforma para ter acesso aos mais de 200 cursos estão fazendo parte dessa sua equipe, seja por você ou seja por outras pessoas. Porque todo mundo que já chamou dois e continua trabalhando vai escorrendo para quem ainda não tem dois. Então é claro que você já entendeu que é muito fácil chamar duas pessoas e tudo que a gente pede para quem quer fazer disso um negócio e poder chegar a ganhos muito muito alavancados você precisa fazer duas vendas duas vendas. Se todo mundo fizer duas vendas, você cria uma multiplicação e fecha a sua equipe com 254 pessoas. Porque você vai chamar dois, vai ensinar esses dois a chamarem dois. Ou seja, sua equipe agora já tem mais quatro afiliados. Esses quatro vão fazer vendas também e vão trazer mais dois afiliados cada um. Sua equipe já tem mais oito e você está sendo bonificado. Lembra que eu falei que é tudo muito sustentável? Você paga R$ 59,90, R$ 50 reais é distribuído para sete pessoas que estão recebendo esses Valores. Quando entra 59,90 para a empresa, R$ 50 reais é dividido para essa equipe. Alguém estará recebendo oito, alguém estará recebendo 7, outra pessoa 7 e assim sucessivamente. Se você somar todos esses valores, você descobriu que tá aqui os R$ 50 reais que a empresa repassa para os afiliados. Se essa é a sua equipe em cada participação de lucro, esses são os seus ganhos. Aqui você poderá ter duas pessoas. Mas, Júlia, é muito fácil. Ninguém abre um negócio para fazer duas vendas. Ninguém abre um negócio para trabalhar um dia, uma semana. As pessoas vão trabalhar a vida inteira. É exatamente aqui o ouro do nosso negócio. Você vai acelerar os seus ganhos. Porque se você trouxer três, você já vai trazer alguém para esses dois. Se você trouxer quatro, você vai continuar ajudando esses dois. Então, essas pessoas estarão ganhando dinheiro com você e estarão sendo influenciadas a trabalhar junto com você para acelerar e ganhar mais. Ninguém poderá ter uma equipe maior do que 254 pessoas. Aqui é o teto do nosso negócio. Caso você tenha feito as suas duas vendas, que é o mínimo que a gente pede por afiliado, caso você tenha feito as suas duas vendas, você passará para a segunda fase. Se você não fez duas vendas, você vai sacar apenas 1.200. R$ 1.200. Apenas é até um pecado falar, né? Porque uma pessoa que pagou R$59,90, recebeu tanto conteúdo, não fez nada, recebeu dinheiro por todas as outras pessoas que estão trabalhando, e ainda sacou R$1.200, é muito, muito bom. Só que eu sei que você não tem a mentalidade pequena, você vai fazer duas vendas em qualquer momento, seja no começo, no meio, no fim, e você estará habilitado para ir para a fase 2. Júlio, por que R$1.200 que, que eu vou receber se eu estou vendo que dá R$1.700? É exatamente aqui o ouro do nosso negócio. Ninguém tira mais do que R$59,90 do bolso. Esses 500 reais que estão sobrando, porque você só saca 1.200, poderia ser lucro da empresa. Mas a empresa deixa disponível para você migrar para a fase 2 com 500 reais. Ou seja, com a sua mesma equipe, ninguém perde equipe, Ninguém vai passar na frente de ninguém. Com a sua mesma equipe que está completando 254 pessoas cada um, você agora vai ganhar 12 mil reais. Mas por que 12 mil se dá 17? Porque 5 mil o sistema te aloca de forma inteligente na fase 3. E aqui você nem precisa mais fazer nada. É lógico que eu sei que você vai fazer, mas toda a obrigação está na fase 1. Júlio, e se eu tiver alguém para entrar comigo aqui na oportunidade? E o meu amigo tem dinheiro para investir 500 reais? Pode? Não, não pode. Lembra lá na analogia das taças? Todo mundo só entra na fase 1. Você vai convidar a pessoa a entrar, ela vai pagar apenas R$ 59,90. E quanto mais pessoas você estiver inflando na fase 1, mais pessoas estão se graduando para a fase 2 e fazendo parte dessa sua equipe com um valor 10 vezes maior. Porque no começo era 50 reais, agora a gente já tá falando de 500. 500 que você ou alguém tirou do bolso? Não, negativo. 500 que o próprio sistema te deu para você poder ganhar mais. Uma coisa que eu não te contei é, é que ninguém precisa esperar ter 254 pessoas para evoluir para as próximas fases. Na primeira fase, assim que você juntar 500 reais de bônus, de bônus ninguém vai tirar isso do bolso. Você pode optar em vir para a segunda fase. E o que, que acontece se você vier para a segunda fase antes de ter 254 pessoas? Não acontece nada, você não perde nada. Enquanto você ainda pode completar os 254, você estará ganhando dinheiro com aquelas pessoas na sua equipe, porque a sua equipe não está completa. E se alguém da sua equipe vier primeiro para a fase 2? Você também não perde nada. Se alguém aqui da quarta fase completou 254 pessoas ou não, ou juntou 500 reais de bônus, migrou para a fase 2 e você ainda está na fase 1. Olha que maravilha. Do mesmo jeito que aquela pessoa te deu R$ 7 reais na fase 1, agora ela está te dando 70. Então você alcançará todos os tetos de um jeito mais rápido para poder evoluir também, porque evoluindo para fase 2, não é uma matriz nova, é apenas um teto maior de ganho. Você passa a não ganhar 1.200 e pode ganhar 12.000. Você está vendo que está faltando R$ 5.000 porque você só saca 12.000. 12.000 e tudo que todo mundo tirou foi 59,90 e começou lá na fase 1. Sacou 12.000 com 5 mil reais, a empresa te aloca na fase 3. E aqui, a mesma coisa. A sua equipe está evoluindo, novas pessoas estão tendo uma equipe de 254 pessoas, ou não. Ou com apenas 70 pessoas, você já alcançou bônus de 500 reais. As pessoas estão indo para a fase 2. Com apenas 70 pessoas, você já alcançou bônus de 5 mil reais. As pessoas estão indo para a fase 3. Então é, é muito mais rápido e muito mais simples do que já parece que é. E aqui, do mesmo jeito que foi da 1 para 2, é da 2 para 3. Só que nós estamos brincando agora com cinco mil reais. Cinco mil reais que você tirou do bolso? Que alguém tirou do bolso? Esquece. Isso não acontece. O nosso produto vale 59,90. Todo mundo começa pela fase 1. Um. E quanto mais e mais pessoas você trouxe para a fase 1, mais pessoas estão evoluindo para a fase 2, mais pessoas estão evoluindo para a fase 3. E na fase 3, você baixa um teto de 175 mil. Quanto que você saca? 145 mil. 30 mil reais que está faltando, ela te evoluiu para a tão sonhada fase 4. E na fase 4, você já entendeu, não tem segredo. Com cada pessoa que evoluir para cá, você já está ganhando 4.800 reais. Ou seja, as duas primeiras pessoas que vieram para cá, você já tirou aí quase 10 mil. E assim por diante. A mesma equipe sua foi se graduando, foi crescendo, foi evoluindo e os bônus foram subindo e você bate o teto de um milhão de reais. E tem mais, e tem mais, nosso sistema é solidário. Lembra que é um dos nossos valores? Aqui, você quer bater dois milhões de reais? Ótimo! Se você fez isso em um ano, você vai fazer agora em menos de seis meses. Porque você tem autoridade, você é prova social, você mudou a vida de muitas pessoas. Você vai voltar para a fase 1. O que é, Júlio? Sou um milionário e vou voltar para a fase 1 pagando R$59,90? É exatamente isso. A gente fala que aqui nem precisa mais entrar ninguém, né? Eu sei que vai ser impossível não entrar ninguém, mas aqui nem precisa mais entrar ninguém. Todo mundo que está se formando na fase 4 volta para quem está começando na fase 1. E desse jeito a gente forma um círculo. Nós somos um clube de afiliados. Aqui está todo o nosso clube, formando um círculo de pessoas bem desenvolvida pessoalmente e bem desenvolvida financeiramente. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.